Domingo passado, um sortudo de Três Lagoas, exatamente, de Três Lagoas, ganhou um Creta. Ó, oh, estou falando do títulos de capitalização MS Cap. E o Cleito, meu amigo Cleito, foi lá conhecer o Ademir. Cleito, é com você audiência. Eu não tô te ouvindo aqui, Israel, porque eu tô sem retorno, mas eu quero desejar aqui um ótimo dia para Três Lagoas e para todo mundo aqui da cidade que sempre tá garantindo a MSK. E hoje eu tô aqui, você sabe quando eu tô na cidade é porque tem ganhador. E já vamos conhecer já tá aqui ao meu lado o Ademir, que no último domingo ganhou sozinho um Creta. Ademir, fala ali um pouco pra galera aqui de Três Lagoas, a alegria que você tá e como quer é ganhar um carrão zero quilômetro, porque o Israel é doido para ganhar essa camiseta que você tá ganhando, que você tá usando aí. Rapaz, tô muito feliz, é uma sensação inexplicável. E, Ademir, você trabalha com o que atualmente?